Você já parou para pensar dos benefícios de ter um jardim em sua casa? Os benefícios vão muito além do que você imagina. Não apenas purifica o ambiente, mas ajuda na redução da poluição do ar. Se você não possui um jardim na sua casa, a partir de hoje vai considerar que eles podem ajudar a melhorar o seu ambiente e a qualidade de vida em locais com pouca vegetação, como as cidades. As plantas geram oxigênio. As plantas produzem oxigênio através da fotossíntese utilizando luz solar e gás carbônico. Elas ajudam na redução dos níveis do gás carbônico do ar e aumenta a produção de oxigênio, melhorando a qualidade do ar. Visto que as cidades não possuem o verde das matas, soluções simples e práticas como jardins verticais, jardins suspensos ou até mesmo os famosos jardins de inverno, numa escala de grandes proporções, Podem sim reduzir o efeito de estufa e a intoxicação pelo dióxido de carbono. Purificação do ar Além do gás carbônico, as plantas absorvem outros gases poluentes como benzeno, chileno e formol. Um jardim também ajuda a estabilizar a temperatura do ambiente. No inverno, aquece por se tratar de um ser vivo. No verão, refresca o ambiente por meio da evaporação da água, modificando e refrescando o ar. Em locais internos, ajuda na retenção de poeira, na redução de bactéria e esporos dos mofos, que podem causar alergias e problemas respiratórios. Minutação de ruídos internos e externos: Os ruídos e sons indesejados são um problema. As plantas possuem muitos benefícios para sua casa. A absorção de ruídos é uma das vantagens menos conhecidas. O equilíbrio varia com a frequência do som e o ambiente da sala. Os tipos de planta, tamanho, forma, recipiente também influenciam no nível de absorção do som. Parte das plantas, como galhos, caule, folha e madeira, todos absorvem o som. Cascas ásperas, folhas carnudas e grossas são mais eficazes na absorção de som por ter um superfície mais dinâmico. Esse benefício das plantas é mais perceptível em espaços mais duros, como parede de mármore, concreto e piso de pedra. Como a planta faz isso? Quando o som atinge uma parede dura, a superfície não vibra, porque ela é rígida, então as ondas sonoras são refletidas pela parede de volta à sua fonte. Entretanto, quando o som se choca com algo macio e flexível, como as plantas, elas vibram e as ondas são transformadas em outras formas de energia, também sendo desviadas em outras direções e se dispersam. Saúde Estudos comprovam que a qualidade de vida, nível de estresse e produtividade aumentam em ambientes que possuem plantas. Fazendo uma adaptação de um jardim para o ambiente que você vive, poderá obter todos os benefícios de um jardim para a sua casa. Você sabe como a poluição do ar é prejudicial à saúde, principalmente por ser um dos recursos essenciais da nossa existência. A saúde é algo que o dinheiro não compra e o é bem mais precioso que uma pessoa pode ter, então vale a pena dar atenção a ela. Conclusão Os benefícios de um jardim são incríveis, as plantas nos proporcionam oxigênio enquanto nós jogamos gás carbônico por meio da respiração dos veículos e das indústrias. Então, dependemos mais das plantas do que elas a gente, visto que até hoje nenhum ser humano conseguiu se alimentar diretamente do solo ou fazer fotossíntese. As plantas dependem apenas das condições do solo e climáticas para seu desenvolvimento. O ser humano depende de outros seres. Os ruídos que incomodam você no seu dia a dia podem ser minimizados se você utilizar as plantas como dispersoras vivas de som. Estudos já comprovaram a eficácia das plantas contra à diminuição de infecção dos sons pela parede. Entretanto, diferentes espécies reduzem diferentes níveis de ruído. No Brasil, os jardins ainda não são tão populares, porém no exterior é, é muito utilizado em ambientes internos, principalmente em locais que fazem muito frio, sejam eles residenciais ou empresariais. Agora que o vídeo acabou, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe o seu comentário.